você tá errando, né? Ah, ah Marquinhos, aonde eu posso estar tá usufruindo desse aplicativo? Link na descrição do pai.gg Lança brabi imediatamente, meu campeão. Ah, Marquinhos, vai onde que nós vai? Vamos nessa, campeão. Vamos para o vídeo. Olha que jungle. Olha o zonzinho lá, é safado. Eu não vi onde o Nox startou, mano. Mas tem uma ward na galinha ali, então você pode me ajudar, né? Acho que eu vou só dar B, mas eu vou dar B e colocar uma ward pros guerreiros aqui. Provavelmente startou o Blue Nock. Daqui a pouquinho ele aparece naquele topside, mano. Ainda vou conseguir lutar no, no rio com esse Nock e Tornilha no mesmo tempo, mano. Quem é Porque o pau de segundo só pra resetar auto-ataque mesmo, mano. Eu dou auto-ataque e uso E, tá ligado? Coisa linda, mano. Olha isso, o vai nascer. Eu vou conseguir pisar no rio, ó, rapaziada. Olha coisa linda. Né? O Nock não é nem louco de vir pegar esse Aronguage. E ele sabe disso, mano. Esse que ele só deu B mesmo, velho. Não sei se eu tento Double Scuttle, mano. Ó, o Brown tá andando de um jeito estranho. Ou só eu vou pras galinhas mesmo. Pode ser uma boa também, né? Será que eu piso? Nesse rio, mano, vou pisar, velho Nem sei se eu posso Nem sei se isso aqui dá bom, mano Deu bom pra caralho Família! Cadê meus meninos? O Aronguejo ainda tá vivo, hein, mano Eu quero pegar o Aronguejo, quero arongue, quero arongue. Bora, bora, bora, bora Mano, cadê o IEB, mano? Isso aqui vai dar ruim, mano. Nossa, isso aqui vai dar muito ruim, velho. Não era pra nós ter lutado isso aqui não, mano, my bad O meu time quis lutar isso, mano, por culpa minha, tá ligado, velho? Isso aqui foi 100% culpa minha, mano Sabotei meu time, mas morreu só o Alistar, tá bom, tá bom E que jogo louco, né, mano? Os dois times querendo pegar o aronguejo cedo, mano Os dois times assim, ó, querendo o bagulho, tá ligado? Muito massa, muito massa Já gostei mas dessa só, partida, já cabeceira. tô gostando Galera, se eu morrer aqui, eu vou ser o homem mais triste do mundo, mano Mas vai dar tudo certo Deus é fiel, vai dar tudo certo Irruu uhum. Vou pra base Tô aqui campeão Tô aqui paizinho Tô aqui, tô aqui meu glorioso Tô aqui meu ousado Tô aqui meu príncipe é, meu magnífico Tô aqui te ajudando, viu? Acho que eu não posso fazer esse aronguejo, galera Ou será que posso? Mano, eu não vou dar prioridade pra esse arongue, mano Por quê? Minha wave do bot tá frisada Pode ter uma Vayne no rio, O Noki tá nível 6 Eu tô sem ult Se eu pisar no rio eu vou morrer, mano Então eu já fui burro uma vez Eu não vou ser de novo, né? É o mínimo... Que eu posso fazer aprendendo com a minha burrice e aprendendo com o meu erro. Vou fazer o mínimo como um ser humano, né? É o básico, né, galera? Pelo amor de Deus, convenhamos que é o básico, né? Mas esse campo aqui, vou dar B e vou controlar o arauto, hein, mano? Vamos nessa, minha família, pelo amor de Deus. Procurecer pra minha bot lane não morrer naquele 2v2 que tá rolando. O galho vai descer pra apertar R e eu tô chegando. Tô chegando. Vou dar B. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, tô chegando. Eu tô vendo, eu tô aqui. Vai deixar seu irmão morrer? Não vai. Não vai. Eu tô aqui, minha família. Ah. Bora, meus ousados. Meus magníficos. Aquele quesinho no bumbum dele, ó. Ah, meu príncipe. Deu ruim. Deu ruim não, eu salvei o cara. Ah, não. Deu ruim porque o Alistair morreu, mas eu salvei um pouco a jogada, né? Uhum. Bora, rapaziada. O Nock deve estar aqui, mano, mas eu quero comprar isso, foda-se. Uhum. Essa você não esperava, né, paizão? Mas eu só vi a cabecinha, velho. Toma aí, Maquinha. Mano, tá tudo encaixando do jeito que eu quero, hein, mano Tô pegando o... os objetivos que eu quero Já tô na parte do dragão que acabou de nascer Vou tacar um arauto aqui, pegar pressão E vou lá pro... pro drag, mano É isso, concentração e foco nessa porra, mano Deixa o arauto chamando atenção lá no bot, tá ligado? Ele faz o papel de pressionar Junto com a bot lane, e nós faz esse dragão aqui, mano Tô tryhard nessa porra, hein, mano Eu tô pensando em tudo Tô pensando, tô pensando oh! E nós ainda vai esticar um dive, mano Nice, velho Nice, meus meninos, que é isso, meus meninos? É isso que eu quero ver dos meus meninos, mano. Que isso, morreu meu time inteiro, velho. Ah, matei! Toma, foi assim, ó. Só na cabeçada. Putz, mano, acho que nós perdemos o jogo aquela hora aí no bot lá, que a Vini pegou várias kills, velho. Se pazedou, velho. O jogo agora tá em base sedade. Mas eu tô pegando todos os objetivos, né, mano? Se eu conseguir pegar todos os dragões, eu ganho essa porra aqui, velho. Só depende de mim. Tô chegando aí, mano. Tô chegando aí. Ih, o Kled tiltou? Que isso? Esse Kled é meio, mano? Tem chance desse cara sair vivo ainda, mano. Caralho, cara safado, mano. Vai sair vivo, não, velho. Vai não, vou deixar não. Cara safado. Não seria melhor corta-cura no lugar de semblante? Eu vou fazer corta-cura, só que tipo assim, eu rushei semblante cedo, mano, pra ter o spike do segundo item logo, mano. O semblante, mano, dá muita cura pro meu campeão, então eu quero esse spike da cura o mais rápido possível, tá ligado? É isso. E o corta-cura eu já vou fazer do próximo item aqui. Corta-cura não é tão eficaz agora, né? É mais pra frente. Com a cura do Kled, cura do Silas, né? O Urgot tá te chutado 100% e eu vou morrer fazendo isso aqui, velho, mas eu quero é que se foda, velho. Bora, família. Bora, bora, bora. Nós ainda faz uma graça aqui, velho. <risos> bora, minha família. Bora que é tudo nosso. Nice, Betão. Aí, Betão. Tá vendo o Betão botando pra cima pra aplicar? Bora, galera. É isso, porra. Caralho, nós foi ousado nessa luta e a ult do Gálio jogou muito, mano. Você pega, Yeb? Fala que pega. Nice, Yebinho. Esse é o Ievinho que a galera gosta de ver, pô. Os caras querem ir Baron, mano? Será que é a melhor call, véi? Não, não, não, não, não, não. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. A gente pode só jogar pelo Baron, mano. Pô, pelo Dragon, mano. A gente pode só jogar pelo Dragon. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Eu, eu, eu não quero arriscar esse 50-50, tá ligado? Eu podia querer arriscar, mas é um risco, né, mano? Ó, oh, dei slow nela, hein, mano? Dei um outro slow. Pegou. Agora vira aqui atrás Bo Ah, que que é isso? O Alistar salvou o cara, mano O Alistar salvou o cara, mano Toma, pegou, hein Pega, né Mesmo se eu eu te dou true damage, mano Nem adianta você eu ultar com esse Alistar aí seu Que eu dou true damage, mano Meu campeão dá true damage, mano Ai, morre nunca A melhor resposta que eles têm É ir reto o Baron, mano, agora Ô, oh, lutar isso aqui é ruim, hein, mano. Não é bom lutar isso aqui não, mano. É muito ruim lutar isso aqui, mano. Eu sei disso, velho. Foda-se, mundão da massa! Uh! Foda-se! <risos> empurra ele pra nós, meu ousado! Triple kill, penta! Aí, Mandou um joinha. Nossa, o flash do cara. Nossa, o stun do Yeb pegando na cabeça do cara, mano. Caralho, o Yeb deu um stun na cabeça do cara, velho. Aí, acabou o jogo. Nice, galera!